canal do Ciclo Ferreira, visitantes que por aqui passam. Estou focando ali o Museu da Colônia Agrícola porque estou aqui na região do Mato Grosso do Sul, num lugar chamado Dourado. E aqui, então, existe uma história e nós temos aqui, juntando a gente agora, a que nos recebe com muito carinho. Aliás, quem estiver passando por aqui, vocês vão amar a tapioca que é servida aqui, viu, pessoal? Que tem um bom café, tem a tapioca muito boa e outras coisas mais para vocês lancharem é, vindo para essa região. Bom, agora toda a propaganda, está aqui a dona Cleusa que vai nos falar um pouco a respeito dessa colônia agrícola. dona A pode falar para nós, então, a respeito desse lugar que nós estamos agora? Então, aqui é, se deu por volta de 1943, o Getúlio Vargas resolveu fazer aqui, então, implantar a primeira reforma agrária do país, igual eu já havia contado, é, aqui era, tinha exploração de erva mate, então a mate laranjeira, que era uma multinacional muito grande na época, explorava o local, né então vinha para cá, pegava a erva, tirava para fora, né exportava ou às vezes levava para os outros lugares. E assim, não tinha é, é, é, controle, era um, um lugar meio sem controle, quase sem pontuação E que chegou aos ouvidos do presidente na época, Getúlio Vargas e eles estariam de repente querendo tomar essa parte aqui, né, já que eram pessoas de fora, né, que não, eram estrangeiros que estavam explorando o local. Aí ele teve a ideia de de trazer pessoas para cá, né, de trazer imigrantes de outros estados, pessoas que queriam trabalhar na terra, que precisavam trabalhar. Então, o que que ele fez? Ele trouxe para cá vários caminhões com pessoas, com famílias inteiras do Nordeste, do Sul, né, de São Paulo, de várias regiões do, do Brasil inteiro, trouxeram para cá para poder explorar essa parte. Então, por volta de 1943, 1944, ele veio para cá e deu-se início. Ele mandou um agrônomo na época para poder fazer a medição das terras. Depois ele veio pessoalmente para cá. E daí foi dada a, a, a parte da. A, foi feita a repartição das terras. né? Os colonos ganhavam um kit de ferramentas e 12 alqueiros de terra. Então isso aqui abrange até o vale do Ibiema, mais ou menos assim. Essa região toda de dourados. Então foi isso, eles vieram para cá, povoaram o lugar. Então aqui a gente tem uma, uma miscigenação de pessoas. Do, do, do país inteiro, muito grande, porque veio gente de todos os lugares. Então aqui é uma mistura muito grande de, de, de, de, de povos de diferentes estados aqui do Brasil. E daí, há cinco anos atrás, mais ou menos, é, o Ministério do, do, do Turismo é, Federal, junto com a Prefeitura de Dourados, resolveram fazer aqui um, um museu para poder homenagear os colonos da época. né então aqui foi trazido pelos colonos alguns é, documentos, alguns objetos que eles usavam na época, tem escritura de, de terra da época, né? então tem uma documentação boa, algumas coisas que, que relembram a época. E a gente, no caso nós aqui, somos uma associação de mulheres. Aí ganhamos a cedência do espaço com a prefeitura, fizemos uma parceria, e a gente explora o local e ajuda eles a cuidar e a divulgar. Então a gente convida as pessoas que, que quiserem, que estiver passando por aqui, pelo Mato Grosso do Sul, por Dourados, pela região aqui, que venham aqui visitar que o pessoal gosta muito a cidade vem ônibus vem alunos de escola então o pessoal gosta muito de visitar essas coisas porque são coisas que retratam no caso a nossa região né e aqui a gente serve também comidas típicas da região para as pessoas que aparecem aqui então temos vários né igual você falou da tapioca temos pamonhas temos várias coisas que o pessoal gosta de passar aqui para saborear e, e visitar o museu agora a respeito desse dessa cruz que nós temos aqui Fala pra gente um pouquinho sobre ela. Com certeza na época teve algum local, uma igreja, não é isso? Sim. Ou um marco que foi é, deixado aqui e depois acabou que ela veio para cá. E ela é a original que eu estou olhando lá em cima. E estou vendo que está gasto lá, talvez por cupim ou coisa parecida, uma, um dos braços da cruz, né? Que é esse lado direito ali. Ó. Então ela é original, não é isso? Sim, original. <risos> A senhora estava falando que ela não tá, o lugar dela não era aqui. Então, né? em 1943, quando o Getúlio veio fazer a visita, eles resolveram celebrar uma missa e daí foi colocado esse cruzeiro. Então, esse aí ficou o marco da colônia. Então, em tudo que é lugar que você vê por aí, foto falando sobre a colônia agrícola, vai ter esse, né? porque esse aí foi o marco colocado para a iniciação da, da reforma agrária. Ela era um pouco mais ali, uhum. pertinho aqui. Só que daí, em 87, quando passou o asfalto, Aí eles trouxeram e colocaram aqui. Okay. Aí ela já ficou aqui, então, ela era dali e veio para cá. Mas certo. ela sempre foi aqui e é original. Em 87 foi tombada como patrimônio, foi feita uma restauração nela. E agora ela tá aí, desde então. Depois foi construído essa essa armação em cima. Para protegê-la. Pra protegê-la protegê ela um pouco mais e ficou aí. Agora... E daí também temos enterrado aí dentro, na época quando foi colocado em 1943 ali foi feita uma urna foi, tem assinatura do Getúlio Vargas tem assinatura de todas as pessoas que estavam ali de padres, de, de autoridade da época, uhum. tem é, é, escritura de terra, tem vários documentos enterrados junto então foi retirado de lá colocado numa urna aqui, na época era numa garrafa, foi colocado em, em, em garrafas, até tem foto lá dentro das garrafas sendo quebradas, foram quebradas, retiradas e colocado em outra urna e daí de novo em 87 foi colocado mais documentação uhum. de prefeito que estava aqui na época, de alunos que escreveram redações, uhum. então tem, tem bastante documentação ali, então foi, foi combinado que de 50 em 50 anos se abrirá aquilo ali e colocará mais documentação ah, tá. então foi colocado em 48 46, 43 depois 50 anos depois foi retirado colocado mais documentação uhum. em 87 então agora de 87 para 50 anos à frente vai ser novamente aberto e colocado mais documentação tirado do assim continuando. isso exatamente vai colocando-se a história para ela se não perder se de repente perder a história aqui para fora só que lá dentro tem história contada se está colocado é lá no pé do cruzeiro? Está ou... enterrado lá dentro, tem uma caixinha lá uma dentro de concreto lá. E daí foi colocado uma urna lá dentro, fechada bem Por foi? aberto aqui embaixo Aqui e bem, ó assim é uma gaveta, não é tá? ficou É, não ficou uma gaveta, nada por, assim não no caso, para tirar, vai ter que quebrar uma estrutura para isso entendeu? Entendi. Uhum. Já foi feito assim que é para poder. É, Não ter risco mesmo de alguém chegar e ver o lado. Então vai ter que quebrar uhum. o caso para ver gente... Dona criança, então essa cama de dois já foi servida por alguém. Foi servida por um das pessoas uma das pessoas que, que iniciou é. aqui isso é bom, a colonização, é né? E também, pelo que eu estou vendo, a senhora estava falando para mim, esse ferro também. É. E muitas pessoas não sabem, não conhecem, né? Esse tipo de. De, é, de passar roupa é na, passar época, na época, né? Isso aqui é o que nós temos retratando é, essas cestas, essas esses milhos, então é o que produzia na é. época, só na época, região. Uhum. Entendi. Vamos ali pra dentro então, porque eu vi muita coisa boa. Então, pessoal, olha só. Nós temos muitas coisas é, que estão aqui, como ela acabou de falar cedidas, e com é de... certeza muitas pessoas que cederam, Deus já recolheu, né, já é morreram. Pele, né? Na maioria. De é. a maioria, isso, isso aí é de Aí nós temos aqui na, um lugarzinho que eles comercializam o artesanato, que vocês produzem aqui, né, Sim. tudo que é produzido aqui, são, é, são associados da região. os associados que produzem, vocês vão passarem aqui, com certeza vão amar, uhum. né, porque vocês vão levar... Para suas casas, produtos que são produzidos aqui e vão guardar como lembranças. Algumas coisas são filhos de bananeira lá, palha de milho. Ah, aquela bandeja lá que eu estou focando lá é de bananeira, então. De bananeira é um palha de milho. Aquilo ali é o que? Uma bandeja? Sim, sim, Não, é um arranjo, né? É um arranjo. É? É uma, um que com que é com é palha de milho. De é milho. Muito bem trabalhado de volta Muito chique, né? Muito bem uhum. feito, né? Um bate-mão no capricho Olha que beleza Puxa saco também Que vocês mulheres, logicamente Vão amar Agora nós vamos passar pra cá Só que não dá pra passar direto não Tem muita coisa boa Aí que trabalho bonito Olha, isso aqui é O finalzinho da... da... É. Isso. Tudo vira. arte as pessoas. Agora nós vamos entrar então, onde é a parte do museu. Bom, em comemoração ao Natal, nós temos um presente aqui nosso direito você Isso aqui bruto para esse é um produto aqui também, é erva mate? É da ah, região? Sim. Isso, isso aqui é o nosso tererê o da erva mate. Não é o do chimarrão quente, mas é do tereré gelado, que não sei se vocês perguntaram. E agora começam então os documentos, né? Isso. A senhora estava tá falando para nós ali. Aqui a prova esse. Esse foi feito o acampamento. Esse é o Jorge Aguirre, que foi na época o primeiro administrador e foi ele que fez as medições, foi o agrônomo que veio. Esse que está com o braço estendido, né? Isso, esse de roupa branca. Okay. Aqui nós temos também. No um calendário de 1988. O caso aqui é eu... É uma das pessoas de antigamente aqui, na época. Esse já foi recolhido já? Já. E eu já levou ele. Já. E essas pessoas aqui, com todas elas têm um marco esse importantíssimo. Aqui, né? Esse aqui é um dos delegados da época também. Oh, assim era quando foi colocado o, o cruzeiro, foi enterrado, mas ele era assim. Ali, oh. Essa é uma foto? Uma foto original, original. dele, na época ali, de, de antes de, oh, de. Até 87 ele era assim. Ele estava ali, visto, guardado. Então, né? Esses aqui são os policiais da época, né? São, são. Tem algum vivo, será? Eu acho que esses mais jovens devem ser. Eu acredito, eu só não conheço eles. Eu conheci esse que faleceu. Uhum. Que é pessoal, só para quem não conheceu, que nós temos um pé de ferro. Um pé de ferro. Muito bom, o sapateiro antigamente usava muito. E algumas pessoas vão colaborando, vão trazendo aqui do museu, peças que para eles, é, não é que não tem valor, tem valor sim, mas eles preferem deixar aqui para que a gente possa apreciar como eu estou fazendo agora. Você tem né? uma lamparina? Aqui. Lamparina. Eu fui criado na, na luz de lamparina. Aliás, eu estou levando no carro ali um presente que é uma lamparina. Esse ferro aqui era o ferro que muitas vezes saía um, uma faísquinha, a mulher a estava mulher passando a camisa branquinha, saía a faísquinha e queimava. Então eu sei que por causa desse ferro. É, deu muito probleminha. Viu? Nós temos aqui uma plaina. Para quem não conhece, uma plaina. Essa máquina Essa é bem antiga. Bem antiga, bem antiga. Fio, é. Mas é a mais antiga que a gente tem. Eu aprendi da tipografia numa peça. É, assim, acho que, que era o Olivete. É eu trabalhei naquela.. Nessa daí eu eu Acho que não é o universo que eu aprendi, eu aprendi na.. Na.. Esqueci o nome daquela máquina. Quase, quase como aquele caso que eu contei o batismo de menino errado lá. Ah. Mais um, uma foto do doutor Nelson de Araújo. Então, isso aí é os médicos, porque para cá, quando foi construído aquele acampamento ali, uhum. foi trazido para cá médicos, professores, policiais, então se montou uma vila. Uma, uma vila. Um, ele funcionava assim. Eu tinha os médicos que davam assistência, então esse médico depois foi levado foi um dos melhores médicos da época, o doutor Nelson de Araújo. Nós temos até aqui um. Uma, eu usei muito essa calculadora aqui. O famoso moinho mimoso, ela tem aqui. Olha só, coisa boa. E um traçador, né? Isso. Traçador aqui, meu pai usou muito na época que tava desbravando aqui no lugar que eu nasci, lá, perto do Paraná. Tava... Esse rio é o Rio Dourado? Não, né? É, esse aqui é, ah, é o rio, é rio, rio, rio, rio, rio Dourado, de... mas é a parte do Rio Brilhante. É a parte do Rio Brilhante. É, é só, né? mais é lá em Ribeirão, só que assim, muita travessia né, para comprar coisas lá no caso da bolsinha, né? Não. ficava lá na beirada, vendendo produtos que a gente não tinha. E aqui os documentos né, da época? Isso, aqui são os documentos. Aqui é a casa antiga do administrador. Aliás, é uma casa belíssima, né? Porque, para o padrão da época, na era é o que havia de melhor, produto, né? Coisa muito bonita, né? Exatamente. Muito bem feita. A gente vai escola tá até né? lá. Nossa, o é aqui, aqui o pessoal tomando Olha, né? Esse daqui é um documento original. Vamos lá? Com assinatura do Getúlio Vargas, onde ele nomeia aquele Jorge Aguirre, que era o agrônomo, para estar tá vindo para cá para fazer a medição das terras. Então foi em 1939 que foi escrita essa carta. E que ele convidando o Jorge Aguirre para estar tá vindo para cá fazer a medição das terras. Que coisa, mas vocês tem uma coisa muito, mas muito importante mesmo, né? Tem que ser guardado com muito carinho, viu? É, tem que cuidar, né, senão você perde. Ali embaixo tem uma capa, assim, você fica... ali batadeira da era. época. Aí, quando a gente tinha caído lá, às vezes as crianças... É, vem criança e cai, é verdade. Minha Esse aqui é um secador de... Torrador de, de, de café. Torrador é. de café, secador não, torrador de café. A minha avó tinha um desse. Pode gente? Pode, pode. Eu não tinha um desse que eu tinha. Um pode ser. Bom. Lá, Madalena, eu vou sair daí pra tá? mim. É. Madalena tá anda ali. Como aqui vem muita gente, tem alguma criança que esbarrou ali, não sei. Ah, é porque ele abre, né? É. pra deixar que escorar eu vou aí. algum lugar aí. Enquanto você faz isso, eu vou vir aqui hum. nessa coleção, aqui, ó. Aí, é sim coleção de cédulas antigas e moedas modernas, né? moedas de agora. Tem que estar tá colocando, né? Porque vai é. ficar antiga também, né? Se vai, ficar vai ficar antiga também. Ser antiga, né? tá. Nós temos aqui já, é, deixa eu tentar fazer assim, aí. Aqui nós temos já um desfile um, um, de 7 de setembro, o cruzeiro, como bom, vocês verem como é que ele era, Greuze, o que vem a ser essa peça que a pessoa está segurando na mão? Ah, é ah, a garrafa, né? é? A garrafa, é a garrafa que eu te falei. A da gente a tá documentação. Tinha várias garrafas dessas aí colocadas. ali um ah, conjunto é assim. que, para época, acho que abrilhantava os eventos, Isso, né? É Com é música. Padre Mário é um Torino Panzieira. É, Ele pangieira. faleceu é. em 2014, mas nasceu em... 27. É, ele tá aqui desde de 50 mais ou menos, 50 e pouco. Aqui foi a demarcação. Foi. Foi feita, aí, aí. Foi feita a Colônia Agrícola Nacional Dourados. Que beleza, não? E esse aqui é o mapa traçado foi... pelo Jorge Aguirre quando ele fez a medição das terras. Em 1950, ele concluiu a medição de toda essa região inteira. Isso tudo de a pé, carga, né? O banco. O banco das cumula né? Aham. Uhum. Isso. Gente do céu, que sabedoria que esse pessoal tinha sem a tecnologia que nós temos Eita. hoje, né? Nós temos uma tecnologia hoje de ponta, o satélite faz isso Não tudo, tinha né? nem um satélite, nem um móvel não tinha nada. É. Isso aqui vem assim que eu não estou conhecendo. Esse aqui é uma máquina de passar veneno em pó, de 1960. Costal? Hã? Costal? Não tinha. é costal, é costal sim. As é, pôs, é costal de colocar na costa, é assim, é assim. E assim, olha lá, alavanca lá. É vai. isso, ah, aqui ah, ela tem a alcinha, ela traz assim, é, aqui. Isso, ó, é, é costal. Ó. Assim. Aí é aquela de fazer assim, ó. É. Pra ver, e, aqui a gente. Eu já assinei, assim, meu ó. nome já tá aqui, A falta da dona Madalena que estava comendo uma tapioca. E aqui são mais e Tem esses né, antigos. Né, esses antigos. Ah. Um rádio filco, gente, a válvula, meu Deus do céu. A gente dele ele tá com lado de casa. Gente. Pra quando o representar apresentar distorção ou queda de rendimento, será sinal de que as pilhas estão esgotadas. Meu papai, pensa bem, gente. E era cada uma pilha grande, né? É, e aqui nós temos mais uma vitrola, uma vitrola, é, uma vitrola antiga. Você vinha que já... arrumar aquela vitrola de... Ah, você é o megafone? Sim. É, megafone. Aquela, que, aquela vitrolinha que toca, a manivelinha, né? Não tem? É, não então, sei o nome. Tem uma boca, assim é. um trombone. Uhum. É o um megafone. Eu não gosto e de o uma Esse daqui, ó, eu me lembro, quando eu era criança, Vai, é aqui, eu... eu tenho um vidro aqui que estava atrapalhando um pouco, mas eu vou encostar mais, então eu vou tentar vir aqui para vocês. Aqui dá para ter uma noção, é um rádio, né? Ela dá pra vocês verem. E esse rádio aqui, eu ligava ele, podia fazer o café, até a válvula esquentar, <risos> até ele começar, e o Zé Beto entrava no meu tempo de criança. O Zé Beto fazia um sucesso tremendo, é, tremendo, era tremendo, era tremendo era naquela época. Minha mãe fala sempre. É. De... E eu passei numa rodovia vindo pra cá, na criança do que tá homenageando um, o Arlindo, Arlindo Betio. Eu acho que é Arlindo Betio, acho que é um dos irmãos do Zé Beto. Porque eu passei numa rodovia e falei assim, é alguém homenageou o Arindo Beto do né? é passamos lá. E aqui a placa, né? inauguração do Museu da Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Foi feito em 2016 então e foi quando trouxe para cá. Isso, quando foi feita essa construção aqui. Não, a, a, a, o cruzeiro já estava aí, já está descendo. É, tá ah, mas foi feito esse foi trabalho. Feito só essa estrutura. Essa estrutura tá, para é. proteger. Um ah, tá. É melhor. Tá bom? Ah, é, é. tá, também vocês vão ter para quem gosta, né? Olha só que beleza. Tudo daqui da região. Acho Aliás, um... ontem eu comi um busto. Esse aqui é o que? Esse daí é guavira, com pingo. Ah, é de, de guavira. Que guavira que tava que lá. Que Na nossa lá. região, dona Pedro, a gente, a gente chama ela de guaviroca. Ah, é? O pessoal já passou umas quantas pessoas de São Paulo, é. da região de São Paulo, falam tudo guaviroca, né? É uma árvore que esses dias eu tava com a Madalena. Só que ela é um pouco mais amarela, eu acho, a cor dela. Eu achei um pouco diferente. Não, lá pessoal. é amarela. Então, é. essa daqui, não, ela mostra que tem essa tão ó. Ela, para ela ficar amarela, ela tá quase estragada. No caso, já não dá nem para consumir. Pra nem Eu tá achei isso mesmo, Madalena. Por isso que tava caindo aqui. Da, da é, ela está bem amarelinha. Eles não... colocam, inclusive, em cima. Mas ela Mas ela... é, então, então, será que é, o mesmo, é o, mesmo, o mesmo araçá? Porque aqui é bem parecido. Não, não, não, não é araçá. Araçá é, é outro. Araçá. É, é um or... outro. Ou outro, não sei se você experimentou, mas dizem que ela se parece com essa guabiroba, guabiroba. que vocês ah. têm. Só que a mas ela é maior, essa guabiroba têm. E mais baixo o pé. Mais baixo o pé. A nossa aqui só. Um pezinhos embaixo né lá pra vocês acho que é árvore né não, Ou não? tem árvore. Então, é árvore aqui não aqui ela fica sempre pequena então passando por aqui vocês vão ter vários tipos de doce né que que a, gente de sempre, é, a gente coloca sempre coloca aqui que a gente terá só tem tirar o só para fazer as coisas para a casa ah, é, você é, quer é comercializar é, para ajudar cheio, né? sim, sim. a manter eu isso, isso né? em ordem é o bem. passarinho aqui não esqueçam dona Creuza, nosso muito obrigado viu por esse carinho por esse atendimento que o senhor nos deu, a gente fica feliz por isso. Porque muitas pessoas do, do Brasil, e provavelmente de, de, de, de fora do país, vão saber que agora tem. E isso museu a gente recebe bastante da... pessoas aqui de várias partes do.. Até se você olhar no livro ali, você vai ver que tem gente de toda a região, do Nordeste, é. de, de, de, do, do, do, do caso de Rondônia, tem pessoal de do sul, passa bastante gente. Já se lá, Madalena? Sim. Então tá bom. Mostra a linha esse cantinho. Muito obrigado por estar tá fechando aqui essa gravação. Madalena pediu para me dar uma.. Ela gosta de planta, então eu vou fazer o, o, o desejo dela que não me custa nada, gente. Registrar isso aqui, ó. Pegar um palete ou um pallet como queira. E.. Beleza aqui a frente. E a frente é muito bonita também, né? muito convidativa para passar aqui no momento, descansar da viagem. Oh, é bom, se ficarem aqui meia hora, vocês já estão totalmente restaurados. Tomar café. Olha, olha essa pessoal aqui. Que delicadinha, Cícero. Lindinha, é. né? É. Terminar nela, tá bom? Uhum. Gente, olha o tamanho dessa roda de carroça. Vem o carroção, né, Bem? É um carroção. Acho que ficava lá no altão. Ficava lá no altão. Meu ali é uma cavadeira. E tirar. É muda, né? Que bonito, né?